Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo aula aqui do site GFX Total. Hoje eu vou passar uma dica muito importante para você que quer melhorar o seu fluxo de modelagem dentro do 3DS Max. E essa dica que eu vou passar para vocês é sobre os atalhos dos subobjetos. Você já pensou quanto tempo que você gasta simplesmente acessando os subobjetos do painel lateral? Na prática, para a gente poder acessar os subobjetos, nós devemos adicionar qualquer objeto à nossa cena. Então vamos para isso adicionar aqui um painel Create. Vamos aqui no sub do tipo tipote para usar como exemplo. E nessa tipote eu tenho que converter ela com o Meditable Poly para que eu possa ter acesso aos subobjetos. Quais são esses subobjetos, Daniel? Os subobjetos são Vertex, Edge, Border, Polygon e finalmente Element. Então nós temos cinco sub-objetos principais dos nossos modelos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então para poder acessar o subobjeto da Tipot é clicar com o botão direito do mouse. Converter essa tipote como editable poly e agora no painel lateral eu tenho acesso aos subobjetos. Digamos que eu queira editar aqui o bico dessa chaleira, então eu vou pegar aqui o elemento desse bico e vou jogar aqui para o lado. Agora eu quero editar a tampa dessa chaleira, então eu vou pegar o subobjeto do tipo vertex, seleciono aqui os vertex e puxo para o alto. Agora eu quero editar o corpo dessa chaleira, vou pegar aqui o subobjeto Polygon através da seleção, vamos fazer um grow e eu vou editar aqui. Então vamos tirar a seleção aqui do bico e vou mover para baixo Então veja que eu acessei os subobjetos do meu modelo A forma mais rápida que se tem de fazer isso é através dos atalhos 1, 2, 3, 4, 5 do seu teclado Esses atalhos que eu estou me referindo são os atalhos de números que estão acima da tecla W Então toda vez que você clicar sobre o botão 1, você vai acionar aqui o subobjeto Vertex de forma dinâmica Toda vez que você clicar sobre o botão 2, você vai selecionar o subobjeto do tipo Edge. botão 3 vai selecionar as bordas, botão 4 vai selecionar os polígonos e botão 5 você vai selecionar elementos. Mas e agora, para que então serve essa seleção de subobjetos? Como você acabou de ver, nós conseguimos acionar de forma muito rápida e ágil todos os subobjetos aqui. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou selecionando aqui todos os subobjetos de uma maneira bem dinâmica. Agora se eu quiser sair da edição dos meus subobjetos, por exemplo, eu estou em Polygon, basta clicar novamente o no botão 4 que pertence ao subobjeto Polygon e nós saímos da edição e podemos movimentar o objeto. Gostou dessa dica? Deixe o seu like, aí, deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe com seus amigos e eu espero você na próxima dica rápida aqui no site GFX Total.